Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal. Eu estou falando direto do Mar Morto, estou num Spa, que é um verdadeiro oásis no meio do deserto. E estando aqui neste lugar, eu fui entender um pouquinho sobre o assunto. Então aqui existem minerais, produtos de cosméticos, produtos de beleza, vários produtos com os minerais vindos deste lugar, extraídos deste mar de sal. E estudando um pouquinho sobre isso, o, a lama do mar morto, esses minerais, eles têm o objetivo de trazer rejuvenescimento para a pele. De qual forma? Com hidratação. Então eles fazem um esfoliamento superficial, eles tiram um pouco daquelas células mortas e com isso aumenta essa capacidade de hidratação da pele. A pele velha, a, com o envelhecimento, a gente tem uma perda de hidratação. Então aquela pele toda enrugadinha é um, um, falta de volume de baixo nas camadas mais profundas da pele, a perda do colágeno, traz aquele, aquelas rugas. Por isso que existem vários produtos, skin booster, é, o ácido hialurônico que a gente faz para estimular a produção de colágeno e melhorar a hidratação dessa pele. Então esses minerais aqui, eles têm esse objetivo também. Qual é o recado que eu quero dar para você nessa semana? Mantenha sua pele sempre hidratada, porque a hidratação certamente retardará o seu envelhecimento. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e que Deus possa estar abençoando vocês aqui ó, com as bênçãos diretas de Israel de Jerusalém.